Só que negócio de música, essas paradas tudo aí, eu não fiz nada não, mano. Atirar em pneu, eu não tenho nada a ver, tá ligado? Não sei se vocês já contaram aí o que aconteceu aí, mas eu não tenho nada a ver com todo isso. Todo mundo tá dando sua versão, mano. Sim, eu minha vi, versão todo é Todo mundo assumiu que tá errado. Eu assumi tá também, errado. tá ligado? Se achar que eu tô errado, quiser que eu rale também, só dei meu ponto de vista, tá ligado? Mandei o dinheiro pro situação, Mickey aí, o, o fuzil tá aqui, ó. Tava pegar na situação aí, tu falou que o cara subiu e tu não volta, mano. Entre ele e você... Agora eu preciso nem falar, mano, se quiser da última forma. Isso. Aí, rapaziada, o bagulho vai ser dessa forma agora, tá ligado? Eu já tava falando aí de maior tempão. O bagulho vai voltar a ser ritmado. Quem não tiver feliz, não tiver contente, só ganhar o bico, mano, só falar. Não precisa parar de brotar, não, sumir do nada não, tá ligado, mano? É só falar...